Heitorzão, cara, bora começar. Primeiro de tudo, cara, é... quem é Heitor e Carol né, dentro, dessa... dentro desse mundo louco aí do e-commerce, cara? Sim. Bom, a, a gente a... veio da Carol, né? Esse sonho de, de ter uma empresa, de... de revender, principalmente roupa. E com a questão de... da maternidade ali, surgiu o nicho, né? Ah, vamos pro nicho de, de... de bebês. Uh, aí a gente começou informal ela na verdade começou informal ali vendendo até no, no CPF né no Mercado Livre ali aí como o Ali falou ali começamos a acompanhar o ah, a gente viu ali que que tinha futuro né uh, começamos a acompanhar o conteúdo do Ali gratuito e tal disponível ali no YouTube no, no Instagram e e começou a dar certo, começou a vender um pouquinho mais, um pouquinho mais, começou a sair dois pacotes, três pacotes, <risos> que pulava vários dias sem vender nada. Né? Aí, ah, bom, se o conteúdo gratuito deu uma, deu uma alavancada, vamos, vamos meter a cara, né? Vamos se inscrever. E aí que a gente se inscreveu e que começou a deslanchar a coisa. Hein? Boa. Hey, Oi, até um ponto legal, né? É, um, um passo atrás antes, né? Porque eu, vi, eu a gente faz ads, né? E faz anúncio, e deixa anúncio espalhado tal. E aí um cara viu o resultado, né? Tipo assim, de vender, de conseguir vender, de conseguir ter consistência em vendas. E o cara comentou assim, não, é fácil, é só ter um caminhão de dinheiro e tal, tal, tal. Eu fiquei pensando, falei, caraca, eu não comecei com um caminhão de dinheiro. Eu falei assim, não não não acho que é isso, né, cara? Eu queria até ouvir isso de vocês, porque vocês fazem, né, é... Você, principalmente, faz uma rotina dupla e bem puxada. Tripla, né? Porque tem, tem pai também na parada, né? Pai e mãe, então vocês fazem uma rotina tripla dentro disso. Eu não vim também de família rica, assim, não é, não é apegado. Então, não é o quanto você tem de dinheiro, eu acho, é, para começar no marketplace, etc. Conta um pouquinho desse começo, né? Até porque vocês têm ainda a rotina CLT. Como é que tá isso? Faz tempo até que a gente não se fala. Me conta, me conta um pouquinho como estão as coisas, cara. É, a gente, a gente manteve ainda essa rotina de, como tu falou, tripla até, né? uh, Eu e a Carol ainda temos o, o trabalho, CLT, a gente optou por não sair por enquanto, a gente está conseguindo conciliar. Claro que a gente limitou o nosso crescimento, mas a gente está contente com esse com esse o faturamento que a gente tem, a gente vai, vai tomar uma decisão uma hora ali ver para onde a gente tem mais, onde a aponta mais o foco ali, né? Mas o início realmente a gente começou com, com muito pouco, realmente assim, pouquíssimo, Pou, pouca grana. A gente começou ali com 500 reais, 800 reais comprando do, do fornecedor e, e depois, mesmo com pouco dinheiro ali. A gente aprendeu uma coisa com, com o Arley ali, que ele fala ele fala bastante nas aulas, e é trabalhar com, com o dinheiro do fornecedor, né? Sim. Então, depois de um histórico, de um tempo com o fornecedor, a gente conseguiu o prazo né com eles. E aí que que a coisa cresceu realmente. Como a gente não tinha dinheiro nosso para colocar na mesa ali, bom, vamos trabalhar com o dinheiro do fornecedor. Então, como ali indica, né? E foi, como, foi como a gente conseguiu crescer, foi a partir daí Boa. E a questão do, da conciliação ali, do trabalho e mais, mais as vendas A gente está usando muito do full, né? bastante do full do mercado livre O que nos desafoga bastante, nos, a, nos ajuda muito na expedição, né? não tem expedição aqui Melhor, é, até, eu quero, quero entrar até nesse debate aí, cara porque eu lembro que no, no começo das aulas, né, e o Heitor a Carol pegaram ali uma reformulação nossa do alto do ano passado, tá? então a gente estava bem. É, é, mudando bastante coisa para poder chegar em resultados como a gente tem tido, são resultados bem legais. E aí eu, eu lembro que a gente sempre debatia, né? Porque você não está, na, na, não estou dizendo mal do estado, né? Mas foi pensando em e-commerce, você está longe dos grandes centros, né? E era, era um desafio, né, cara? Era, era receber com prazo muito longo. Tem que esperar vindo do fornecedor, teu produto vinha pra vontade, não, pra, pra vender. Então, assim, até é legal. É, conta pra galera onde vocês estão, que eu acho que é legal é, puxar, né, gente? Vocês estão vendo só o Heitor, vocês estão vendo eu falar vocês, gente? Que tem a Carol também, que é a, que é, que a, Carol, a Carol é a sonhadora sempre do negócio, sempre foi atrás e, e puxando e tal, e o Heitorzão também junto com ela, isso é bem legal, que é marido e mulher unidos no num único propósito, né? Então isso é massa demais. Mas Heitorzão, cara, é, e essa distância, né? Em algum momento você pensou, puta, não vai dar? Tô, tô fora de mão aqui mesmo. vou ter que vender por aqui. Tem que sair disso, cara. Como é que era essa relação? Sim, muito, muito. É bem, bem complicado ali, que a gente tá não tá nem tá no Rio Grande do Sul e não tá nem na capital ainda. A gente tá na, na região metropolitana, ali em Gravataí. Então, os fornecedores, os nossos principais fornecedores, não são daqui. São São Paulo e Minas Gerais. Aí, realmente, tem toda essa função que o ali comentou. É uma demora para chegar. Até a gente conseguir pôr a venda ali, era, era, um gap, era um gap bem grande. Mas essa questão do full aí que ajudou bastante. Né? Ajudou bastante porque aqui, a gente chegou aqui, a gente consegue... É bate e volta, né? Bateu aqui vai pra lá. Só que, e vai para lá. Só que tem uma grande diferença, né? As vendas aqui era uma coisa. A venda lá é outra coisa. Lá sai muito mais. Né? Vende muito mais. Conseguiu puxar bastante, né? Mas te, teve o começo, né? Que essa parada é bem legal, assim, porque... É, o Heitor e a Carol, tipo, pô, sei lá, acho que a localização não está saindo, até a, a, o Heitor trazia, falava, cara, às vezes fica dia sem vender e etc. E ajustando, né, colocando as coisas certinhas, proporcionou um crescimento já mesmo estando longe e, lógico, viabilizou né, o, o estar em São Paulo, principalmente com a curva validada. E a gente debatia muito, né, porque mesmo você, estando, é, mesmo você estando no mercado livre, por exemplo, que é um repasse rápido, é um dos repasses mais rápido que a gente tem hoje. O teu repasse não era tão rápido, né? Porque você falava, pô, Ale, ainda tô no correio, são sete, oito dias pro produto ir até lá, para dois dias depois liberar para poder sacar. Então, cara, voltou, aí, não você travou aqui, você girou um pouquinho, mas voltou. Então, eu tinha assim, é mesmo... O repasse não é tão rápido. Isso, porque mesmo estando no melhor lugar de repasse, você tinha uma média de repasse que a gente fazia conta lá né, de 8, 10 dias, porque até ir de Correio para São Paulo, liberar dois dias depois para poder fazer, né? Então, tipo, acho que vocês foram, vocês foram caminhando, né? E aí vocês conseguiram virar. Falando, falando um pouquinho de, de rotina, por exemplo, porque eu vejo muita gente falando, cara, que ah, eu não tenho tempo, ah, eu não consigo. Ah, eu precisava ter tempo. Ah, não, eu preciso ter 50 pessoas aqui para me ajudar. Eu disse, cara, conta a tua rotina assim da, da, dentro da, da, da tua loucura. Não, não sei se você desacelerou um pouquinho, mas assim, antes eu sei que era alucinado, né, cara? Sim. Não, a gente desacelerou um pouquinho com o Fu, né? Com o Fu deu uma desafogada. Mas continua bem, bem, bem alucinante ainda. Bom, eu, eu, acordo, eu acordo bem cedo para poder faturar ali, para poder fazer as notas e imprimir as etiquetas. E como a gente está na pandemia, tem dias que eu estou em casa, tem dias que eu trabalho home office. Aí eu consigo fazer um pouquinho de, de envios ali durante o dia e trabalhar no meu, no meu emprego CLT um pouquinho ali, né? E, mas durante a noite é que a gente toca mesmo A gente faz os pacotes durante a noite E normalmente eu vou até as duas da madrugada ali. Essa quinta e sexta ali a gente pediu daqui Daqui a gente pediu sem pacotes Então eu por dia, né? Então é eu que fico até a madrugada ali Porque senão a Carol não aguenta no outro dia com as crianças também E o emprego dela ali, né? Mas eu que toco até até a tarde ali. Um cara, e, e mas melhorou, né? Porque antes era até as quatro, quatro e meia o tempo todo. O Heitorzão, assim, um cara que estava é, o dia inteiro CLT à noite pegando para poder fazer os anúncios, otimizar, fazer todo o processo. Até porque no comecinho não tinha muita venda, então o problema não era o pacote, né? Você deixava de ser o problema do, na questão do pacote, mas o problema era a execução. Leitorzão virando, cara, virando, acelerando assim, e mesmo no outro dia com três, quatro horas de sono ali, honrando também o compromisso dele com, com a CLT. E, cara, você falou um número legal, porque assim, vocês gravaram já faz um tempo com a gente, né? Então, quando vocês atingiram o um líder ali, que vocês gravaram com a gente como que tá essa evolução cara tá crescendo tá fazendo porque a gente falar de 100 pacotes dia para quem fazia um a cada dois dias o ano passado não tô falando longe né? não precisa ir longe tô falando é. ano passado é o número que vocês imaginava assim tipo essa parada querer eu sei que vocês querem muito porque senão você não era maluco de ficar até as quatro da manhã mas é, era uma parada assim de estar tá fazendo você via isso cara ah, a gente achava no início ali que, que era meio que impossível, mas, tava ah, azar, vamos, vamos ficar no impossível aqui, vamos tentar. Mas a gente, porque bah, era uma coisa muito inimaginável. A gente vendeu um pacote, dois pacotes a cada dois, três dias ali e vender depois 100 e faturar muito mais do que a gente fatura, virar mercado líder ali que a gente é hoje era uma coisa muito muito longe assim muito distante a gente não acreditava muito mas bom vamos tentar vamos tentar e vamos aplicar. foi a partir da, da aplicação da, da fórmula ali né do script que Alie dá ali das aulas fazendo a base é isso que eu ficava fazendo muito tempo de, de noite né fazendo a base fazendo a otimização seguindo as aulas bom fiz aqui Uh, a gente começou a ter problema na, na expedição. E agora? Entregando pacote errado, uh, enviando coisa errada, produto errado. O que, que a gente faz agora? Bom, fui para as aulas de novo. Vamos lá procurar nas aulas. O que, que a gente faz? A gente encontrei uma aula tua explicando ali como fazer o check-out. Aí isso melhorou também. E passo a passo, né indo passo a passo, ali seguindo... A fórmula mágica, né? É uma fórmula mágica ali, né? Faz a forma, faz o script, e a mágica acontece. É muito louco. Aí a gente se adequou, se adequou e conseguiu chegar lá. A gente sabe que a gente tem todo o conhecimento agora para crescer mais. Agora é só a decisão nossa mesmo. Né? Tempo, né? Tem Porque tempo, hoje, hoje vocês ainda... ainda. Hoje vocês ainda esbarram em tempo, né? Com, a, com as duas rotinas e até. É uma pergunta que eu queria fazer para você, cara. É... O que, que o Heitor e a Carol querem, assim, cara? Porque de... De... An... antes a gente queria vender, cara. Estamos vendendo para caramba tal, mas é... É... qual que é o próximo step, assim? Qual que é o próximo passo para a gente comemorar junto, né? Tipo, né? Nessa parte, assim, cara. O que, que vocês conversam de sequência disso? Sim. O... A gente decidiu recentemente, a gente fez uma reunião semana passada, e que a gente vai investir mais, que a gente vai crescer mais no negócio, a gente meio que parou, estagnou ali para manter né, o CLT ao mesmo tempo, mas a gente fez uma reunião semana passada que a gente vai vai acelerar ali. E aí, para isso, a gente precisa de um local, a gente quer sair de casa, a gente está em casa ainda também, nossa empresa é em casa. Então, a gente está atrás de um local e também a gente já vai contratar alguém também para acelerar nessa parte das vendas, esse é o, é o próximo passo próximo passo e, é, e a gente quer chegar no gold agora, a gente já botou a meta ali e a gente vai em busca disso então, Zão, até até né, é legal a visão que você está tendo, né porque quando, quando a gente está no regime CLT ainda né ou focado em mais ter um projeto, alguma coisa assim, a gente tem dois caminhos, né? Um é deixar um dos, um, uma das coisas e focar só na outra, ou o caminho que vocês estão fazendo que é de contratar, né? Então eu mantenho a segurança, teoricamente, de, de continuar sendo CLT, e parabéns pela mostra quanto que vocês evoluíram. Muito bom mesmo, cara. Muito bom, fico muito feliz mesmo, cara. Porque é, é manter a segurança do que você tem, lógico que tem que ser num ambiente novo, não dá para ser num ambiente aí já mais dentro de casa, né? E etc. Mas você compra o tempo, que é contratar alguém para te desafogar das coisas diárias que talvez tomam muito tempo e você poder continuar, que aí dá para fazer tranquilamente à noite estratégia, análise e focar em outras coisas, sendo que você tem uma pessoa desafogando aquele operacional diário que consome muito tempo quando a gente vai fazer. E vocês com uma visão é, muito focada nisso, cara. Muito bom, muito bom. É... Tem muita coisa que tu falou, que tu fala, que fica na, na nossa cabeça, assim, e uma das coisas que tu diz muito, né, é a questão do tempo, né? ah, a pessoa reclama, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, e aí tu diz, então compra tempo, né, é isso que a gente quer fazer, então, a gente vai comprar tempo, contratar. É isso, cara, é isso. É isso o então, cara, em quantos canais vocês estão hoje? Porque a gente está falando muito de Melly, mas vocês estão em mais, estão só no Melly. Como é que está sendo essa, essa escolha de vocês? Sim, hoje a gente está só em três. E isso é outra coisa também que a gente vai, vai expandir e o faturamento vai consequentemente aumentar também. Né? A expedição vai aumentar. Mas hoje a gente só está tá só em três para poder dar conta. A gente está no Melly, no Shopee e na Magalu. Legal. Que que a gente tá hoje. Legal. É, e é, é o que você falou, né? Braço, né? É momento, né? Não adianta estar tá em 20 canais e, e não ter feito nenhum bem feito. Então, é, é, é momento e braço ali, cara. É, a gente estava é... em tudo antes, né? Aí a gente, com as aulas ali, a gente aprendeu a organizar, a otimizar os canais e ir com tudo para cima daquele canal ali, né? para depois e para o próximo ali vai vai cortando né no momento no primeiro momento parece que você vai perder mas aí você ajusta tudo e vai cara boa boa o ano que vem cara quero quer entender quero entender o nível que o nível que a gente está de parceria assim mas ano que vem eu quero fazer evento em vários lugares do Brasil quero passar aí três dias do mês cada cada mês numa região diferente do Brasil e eu espero que a gente se conheça pessoalmente agora, né? Que até, até a, a Carol comentou no, no vídeo que vocês gravaram, né? Pô, parece que parece que a gente já se conhece, né? O meu pão é o teu bar, né? Tipo assim, pá, parece que a gente já se conhece, que vai vendo muito, cara. Então, assim, posso contar com vocês se a gente for pro sul aí, cara? Nossa, seria um prazer, cara. O maior orgulho aí, com certeza. Boa, então já vai deixando marcado aí. Eu vou. Eu vou tô, tô bolando essa doideira aí, cara, que a gente quer, quer fazer uma parada legal nesse aspecto aí pra poder, pra poder puxar. Heitorzão, cara, uh, um, um ponto que eu quero ouvir de você até e te liberar dentro do domingo aí, que eu acho que é. é vai, vai aproveitar, às vezes, pra tentar tirar um restinho de cochilinho ali, mas você vai ver a hora que você acabar a live, a criançada vai acordar. Você pode ter certeza é, no. Vai ser por aí. <risos> É o que eu falo, pra Luana. Às vezes o JP dá pra gente 15 minutos. Eu falo, aproveita. Você tá com sono, dorme. Você tem que fazer alguma você tem que tomar banho, corre. Porque a hora que você acabar, que você fala, nossa, eu vou fazer, ele vai acordar. Então não vai dar, não vai dar jeito. Mas uma coisa que a gente vai fazer terça, quarta e quinta agora, né? A domínio o Jogo nos Marketplaces ali, que é o conteúdo gratuito que a gente vai fazer. Se você, Itona, então, né, que já passou por isso, pudesse recomendar para alguém, cara, você recomendaria que a que a galera tivesse ele mesmo separasse esse tempo para estar com a gente, cara. Nossa, é, eu acho que é imprescindível. Se alguém quer crescer e ter alguém para dar o caminho, o Ali conhece o caminho, né? Com certeza, uh, é imprescindível, é imprescindível mesmo. Uh, tem toda, tem todo o conhecimento já, né? Todo o know-how de vendas. E foi a virada de chave ali, foi, foi contigo, ele foi com, com a universidade. Uh, a gente não tinha a visão de muitas coisas, a gente não conhecia a área que a gente estava entrando. E aí ter um suporte ali de toda uma equipe que vocês têm aí foi, foi uma coisa maravilhosa mesmo. Eu, eu recomendaria com a mão no fogo, assim. Pode ir, claro, não existe... Não existe mágica de eu me matriculei e sai vendendo. Né? Tem que executar, né? <risos> tem que executar o que, o, que é, o que é dito ali, o que é ensinado. Boa. E, e ouvir isso, Deitorzão, de que ficava até as quatro da manhã, a gente já entende que não existe mágica mesmo, né? Existe trabalho, né, cara? Existe ah, é. realmente muito trabalho dentro disso, cara. Deitorzão, primeiro de tudo, eu quero te agradecer. É, por, por todo o empenho, cara, te parabenizar, acho que é o que você falou, não, não existe resultado sem muito trabalho, então você, a Carol, puto exemplo, cara, puto exemplo mesmo, né? quando eu for no Sul, vou levar vocês lá no palco para contar a história de vocês, para a galera poder ouvir é, isso, pelo, pelo quanto que vocês têm evoluído, tipo, realmente... Virar gestores ali, donos de um negócio mesmo, né, cara? Pensando no negócio, pensando em próximos passos, pensando em planejamento, pensando em onde quer chegar. Então, acho que isso, isso é muito da hora. É a força de vontade de vocês que supera qualquer adversidade, adversidade da falta de tempo, adversidade das crianças, às vezes. que A criança é bênção demais, mas, cara, consome a gente. dois ainda consome muito mais, né? Se vocês tiveram... Um no meio da pandemia, né? Então assim vindo na vendo nesse cenário toda essa mudança. Então a Carol não tá agora aqui contigo, mas deixa o, o meu abração nela também, assim, cara. E parabéns, é... obrigado por topar rapidinho, né? Que a gente convidou vocês bem bem em cima da hora aí para estar comigo agora cedinho no domingo. É... E obrigado, sou grato para caramba por deixar a gente fazer parte um pouquinho da história de vocês. É, de, desse caminho que está muito massa que Eu acredito que é só um começo Porque, na verdade, agora a gente está virando chaves, né, cara? O primeiro momento era, era entender que aquilo não era só um sonho Que aquilo ali podia ser um negócio, podia ser uma empresa E a gente chegou nesse momento, a gente já entendeu isso Agora a gente vai entrar na fase de Porra, preciso acelerar, vou botar gasolina de avião nessa parada aqui agora Para eu poder acelerar para caramba E a gente vai ter o um momento da decisão, a gente vai ter o um momento do... Do, uh, focar só 100% no nosso negócio e etc. Então, assim, cara, parabéns. Eu fico feliz demais, cara. E obrigado. Legal. Nós também. A gente ficou muito feliz de te conhecer. Foi, foi muito legal conhecer você, conhecer toda a equipe também, que tem aí por trás, né? A gente gostou muito. Se tivesse que fazer de novo ali, né? Tomar uma decisão de novo, não tem o não tem que pensar. Valeu, um grande abraço.